Esta é uma aula completamente dedicada ao uso de imagens satélites no Sistema de Informações Geográficas QGIS. Eu espero que você possa aproveitar bastante essa aula e tire bastante proveito do uso dessas imagens. Bom... Primeiramente, eu vou falar aqui rapidamente sobre as palavras-chave. Nós temos mapa-base, temos também Quick Map Service e temos também HCM QGIS. São palavras-chave que fazem sentido ao nosso trabalho, principalmente para aquelas pessoas que desejam consultar uma informação com apoio de uma imagem de satélite. Mapa-base. Mapa-base seria imagens ou arquivos raster, de uma conexão WMTS, conforme você aprendeu na hora anterior, a conexão WMTS vai descarregando as imagens em quadrículas, e essas imagens são fornecidas por diversos provedores. O que Service é o nome de um complemento ou plugin para o QGIS, uma ferramenta de um terceiro, justamente para essa finalidade, descarregar na aplicação as imagens satélites. E temos também o HCM QGIS, que é uma outra solução voltada para o uso de imagens. Então vamos dar prosseguimento na aula de hoje, falando sobre imagens de satélite e a sua importância para o sistema de informações geográficas que existe. Bom, no roteiro de hoje, você vai seguir as seguintes opções: usar o Quick Map Service para adicionar imagens de satélite no seu projeto, você vai usar o plugin HCM que existe para essa mesma finalidade, e por último, eu vou mostrar uma conexão com o serviço de quadrícula XYZ que vai favorecer alguns casos também. Muito bem, vamos iniciar o nosso trabalho a partir da nossa área de estudo. Estou visualizando os focos de incêndio do INPE, que é um material oriundo do banco de dados BD queimadas. Então, eu tenho a leitura para o ano de 2020 e 2021, uma leitura para 12 meses sobre os focos de incêndio ali no estado do Amazonas. E agora, para melhorar a nossa leitura, nós vamos adicionar imagem de satélite. No menu complementos, você vai clicar no item gerenciar e instalar complementos. Em seguida, você deve focar sua atenção para a categoria tudo, para mostrar todos os complementos. E você deve digitar, Quick Map Services. Clique no objeto, ele vai dar uma breve descrição. Collection of Easy to add Base Maps. Então, é uma coleção para você adicionar facilmente um mapa base. Um mapa base é uma camada WMTS, que vem direto de um provedor, né? um provedor de serviços. Pode ser o Google, pode ser a empresa responsável pelo ArcGIS, pode ser uma outra empresa também, e assim por diante. Vamos instalar, clicando no botão Instalar complemento. Você aguarda o processo, você deve... Ter acesso à conexão de internet para instalar um complemento é uma ferramenta de terceiro e a ferramenta externa. Se você estiver numa rede com proxy, é preciso permissões para acessar a internet pelo QGIS para instalar complementos. O complemento foi instalado corretamente. Posso clicar em Close e posso fechar esse painelzinho Search QMS QuickMap Service após instalar o QuickMap Service, você deve clicar no menu Web, QuickMap Service. E é necessário avançar para configurações adicionais. Você deve clicar em Cities. Na última guia, More Services, você vai clicar neste botão aqui. Obter o pacote de colaboradores, de serviços de colaboradores. Você vai ter acesso aos diversos serviços de provedores. Você faz essa instalação local, tem que ser feita máquina a máquina. Então... Diz que, a, que o pacote foi baixado, clique em OK, posso salvar. E agora eu tenho acesso a todos os provedores de imagens. Bom, digamos que eu queira visualizar a extensão territorial do estado do Amazonas. Basta eu desabilitar as outras camadas e deixar o limite do estado. Obviamente, quando você adiciona a imagem em satélite, a imagem é muito escura. Então você deve trocar a cor do limite para uma, para uma cor mais clara, o verde claro, ou o branco, ou o amarelo, ou assim por diante. Então, clicando em Web Quick Map Service, você vai ter inúmeros provedores de imagens. Tem a Microsoft Bing, você pode colocar Bing Satellite. Ele vai adicionar imagens satélites do serviço Bing na região do Amazonas. Como eu falei, é preciso combinar a simbologia do objeto com a simbologia da imagem e satélite. Este é o serviço Bing satélite da Microsoft. Você deve clicar na camada, ele clicar nas opções de simbologia, pelo painel estilização de camadas, né? E ali você deve trocar a simbologia do objeto para uma cor de contorno mais clara, o branco, por exemplo. E você pode fechar o painel estilização de camadas. Como as imagens são escuras, você usa o branco, porque é uma cor clara, ou o verde, poderia ser o verde claro também. Você poderia selecionar o verde claro, aqui pela roda. Você pode selecionar aqui na roda é o verde claro. Então você tem a dimensão do estado do Amazonas. Então, bacana serviço Bing Satélite. Posso e posso ir clicando e adicionando mais serviços: web, quick map service, Bing, Bing Maps. Ou seja, ele vai mostrar os arruamentos do serviço Bing. E aqui nós temos o serviço de arruamento do Bing. Também temos do Google Earth, você pode desabilitar o serviço Bing, clicar no mesmo local e adicionar o serviço do Google. Google Satélite você vai ter imagens de satélite do Google Earth para a região do Amazonas. Obviamente, analisando nessa escala, você tem uma determinada dimensão. Quando você aproxima-se, você pode ter uma outra dimensão do dado. Então, estou aproximando aqui e eu vejo outra dimensão do dado, cada vez que você vai se aproximando o nível de detalhes da imagem de satélite vai sendo revelado Então tem aqui o aeroporto, tem aqui o perímetro urbano né? tem aqui os corpos d'água, tem o porto você vê a pista do avião e as imagens de satélite vão sendo selecionando quanto mais você se aproxima, maiores serão os níveis de detalhes que serão descarregados direto no seu computador então, este foi o complemento Quick Map Service. Vamos ao próximo complemento? Vou remover essas camadas, seleciono as camadas, botão direito, remover a camada. E agora vamos ao próximo serviço. Complementos, gerenciar e instalar complementos. Complemento HCM QGIS. Clica aqui. Você tem o um complemento HCMGIS, HCMGIS, melhor dizendo. Marco o complemento e instalo o complemento. Então, o meu já estava instalado, vai aparecer aqui. Ele tem um menu só para ele aqui, exclusivo. HCMGIS, Mapa Base ou Base Map Google Satélite. E ele vai descarregar o mesmo serviço do Google, só que é por outro complemento. Então, se por algum acaso, você tiver alguma dificuldade... Se tiver alguma limitação para trabalhar com o Quick map Service, se você tem à disposição o HCMG. Então, podemos descarregar também o Google Maps. Essa é a visualização para o Google Maps pré Manaus. Vou desligar aqui o satélite. Então, você tem a, a, a perspectiva do Google Maps direto no QG. Então tem outros serviços também que você pode utilizar. Tem aqui Azure, Ocean. Isso que é legal para quando você vai visualizar em uma escala pequena, quando você está tá bem afastado você quer visualizar de repente o um oceano, coisa assim. Esse base map é bem legal para a questão de costa, né? Então aqui, ó, para ilustrar seus mapas quando você estiver trabalhando no, Nessa questão de costa vou desligar o Google Maps. Você consegue ver aqui, ele é bem legal, ele mostra o relevo do fundo oceânico, ele mostra ali o, o mapa, né, com essa tonalidade de relevo sombreado, e tem outros serviços também. E o último recurso relacionado a imagem e satélite são as conexões XYZ, que são conexões também WMTS, que um programador separou e colocou à disposição. Funciona da seguinte forma, você pode, aqui na base cartográfica, você vai receber esse dado, você vai receber WMS e WMTS de alguns serviços, Google, Bing, Google Maps e assim por diante. Então, o que você precisa fazer? Você deve ajustar esse serviço XYZ para importar a imagem direto para o seu QGIS. Isso aqui é importante quando você precisa trabalhar com mapas, e os textos estiverem muito pequenos. Quando você acessa pelo serviço XYZ, os textos, os rótulos que ficam sobre o mapa, por exemplo, os pontos notáveis, todas aquelas informações, ficam mais legíveis. Então, por exemplo, aqui, Google Maps, eu tenho o link do serviço XYZ. Eu copio esse link do meu TXT estratégico, venho aqui no QGIS e digito aqui embaixo. Tá vendo aqui, ó? WMS, WMTS e XYZ Tiles, ou seja, um serviço de quadrículas, né? Tile significa quadrícula, telha. Então eu posso criar o meu próprio aqui. Tem uns que eu já criei, vou, vou criar um para você ver agora como funciona. Nova conexão, eu digito aqui, Google Maps, e colo o link daquele TXT, simplesmente. Clique em OK. E agora eu posso descarregar o meu Google Maps direto no meu projeto. Só arrastar o arquivo e está aí o Google Maps. Aqui os rótulos são maiores. Os textos né, que trazem informações que são importantes. Vamos focar aqui nos focos de, de incêndio da Amazônia. Né, Para contextualizar. Então quando você começa a trabalhar com o serviço XYZ, os textos são maiores. Então você pode perceber que os textos são mais legíveis. Ficam mais legíveis na hora que você. Principalmente quando você trabalha com a plotagem a 0, a 1, um, um tamanho maior de papel, né? Você, o texto fica mais legível aqui do que em outros serviços. Às vezes, deixa eu ver se consigo comparar aqui. Web Cook Map Services. Google. Google Road. Google Road é o Google Maps, né? Os pontos notáveis ficam mais legíveis. Isso é útil quando você está trabalhando com plotagem Quando você trabalha com impressão, isso é muito útil mesmo Então essa dica é bem interessante sobre imagens satélites Você pode adicionar esses serviços e realizar o seu trabalho Seja com serviços do Google, Bing ou outro provedor de imagens E assim nós terminamos a nossa quinta aula falando sobre os provedores de imagens satélites E que você possa fazer uso disso para suas análises ambientais <música>